É, é, é. Eu chego no verso, maluco se Até o apresentador achou seu vulgo uma merda É tipo isso, mano, pode que na proposta É tipo isso, mano, matando o mano do vulgo bosta É tipo isso, pode pa é sem besteira Tá feita a sua cabeça, fica igual caveira É tipo isso, mano, pode pa é trouxa Mas eu cheguei pra fazer rap e não falar de roupa O cara até falou da vestimenta eu vou chegar no verso que agora que atormenta. te atormenta mano, só que o verso que encanta. A tormenta, sou o último torce chegando em Oaklanda. É tipo isso, mano. Pode ir pra entende. Show! Quem tá falando? 30 segundos! Vai que vai, DJ! O meu vulgo, cê não é sujeito homem Irmão não é meu vulgo, o Cristofano é meu sobrenome Aê, na moral, a falta é na minha peita Aqui eu bato de frente, cê não aguenta Aê, o Cristofano é muito potente Bato de frente, vou arrancar os seus dentes da frente Aê, na moral, chego na sessão Chego na batalha pra fazer improvisação Aê, na moral, assim caveira, essa caveira vai marcar o seu fim Aê na moral, sua rima é muito fraca Essa caveira aqui, vai ser caveira de bandeira, de pirata Aqueles que te saqueia, e arromba a sua cara Essa sua cara feia, aí na Desculpa, isso aí Tá desculpado, mas podia ter seguido e finalizado o verbo Critofano terminou, Critofano volta Vai que vai DJ Eu chego na sessão, que Cristofano é cristaleiro. E hoje eu mando essa merda pro bueiro Aê na moral, falou até na minha feita Essa feita não é caveira. hoje eu sou justiceiro Sou justiceiro e faço justiça contra esse se de merda Aê na moral, minha rima te certa, Aê na moral, hoje minha justiça É acabar com esse MC que na batalha só chega pra encher linguiça Aê na moral, seu vacinal estou vai te acabar nessa improvisação Aê na moral, que eu chego no berçano Vou acabar com esse sua baga que não sabe improvisar Agora sim, terminou Voltou? Uh -huh. Santoro, uh -huh. 30 segundos de resposta Vai que vai DJ Você uh -huh. uh -huh. uh -huh. falou do seu fugo, Que é cristofano, não entendi o que você fala Deve ser o Cristofano. É tipo isso, não pode pra encantar Eu acho que você tem que rimar sem usar garganta É tipo isso, pode pra eu chego agora no verso e eu cheguei pra explicar Você falou da caveira, parece que tem água Eu cheguei na batalha, O um motoqueiro fantasma É de tipo isso, pode ir pra meu mano, é o caderno Motoqueiro fantasma tem que te levar pro o Motoqueiro fantasma que é da Marvel, que na fita E hoje na batalha essa guerra é infinita Mas pra você é finita, pode bater, eu tenho dó Igual o Thanos é manobra, eu te deixo só o pó uh!